As cinco Chaves Na nossa vida, existem cinco chaves poderosas, que poderão te levar a um estado de paz. E só depende de você, praticá-las diariamente. A primeira chave Consiste no poder da benção. Você precisa compreender O quanto é poderoso Abençoar e ser abençoado Abençoe tudo à sua volta. Abençoe sua saúde. Seu trabalho. Seu lar. Sua família. Seu emprego. Sua cidade. Seu país. Seus amigos. Seus vizinhos. Seu dia. A segunda chave reside no poder da gratidão. A gratidão é um estado de consciência e vibração que atrai mais coisas boas para você, como a prosperidade, paz, saúde, a alegria, amor em família, a espiritualidade. Seja grato por tudo, não agradeça apenas pelas coisas que você possui. Mas, principalmente, pelas coisas que você ainda não possui. Seja grato por sua saúde. Pelo dia de hoje. Por você viver neste planeta. Por você ser amado. Ter esta bênção de alguém verdadeiro em sua vida. Se vibramos em gratidão. Recebemos a energia de amor que permeia todo o universo. A terceira chave se encontra na habilidade de produzir diariamente pensamentos positivos e elevados. Eles te ajudam a elevar o fluxo de energia e te ajudam a atrair mais coisas positivas. Pensar positivo Valorizar cada coisa que você conquistou te proporciona muitos ganhos, paz, harmonia e abundância e retorno de bênçãos. pois o universo nos presenteia conforme a energia que vibramos. Você recebe aquilo que dá as três primeiras chaves. Andam de mãos dadas. E formam, a base, para a quarta e a quinta chaves. A quarta chave, está no hábito de orar e meditar, frequentemente. É fundamental, meditar e orar em silêncio. Tranquilidade, e em paz de espírito. Orar ou meditar. Também te ajudará a aliviar medo. Desespero e tensão. Quanto mais silêncio você faz, melhor a sua oração é ouvida e atendida. O medo, o desespero e a tensão. são três frequências vibracionais muito baixas que te afastam da conexão sagrada que acontece entre você e a presença divina. A quinta chave, está no poder de acreditar e ter fé. Esta chave, tem a ver, com a lei da intenção e do desejo. Que, basicamente significa. Aquilo que você, realmente acredita, se torna real. Se você tiver fé. Então você poderá mover montanhas. Mas... Se você não tiver, a montanha ficará estagnada.